É, é, instigado pelos meus companheiros e tal sendo candidato a presidente deste sindicato aqui sindicato dos é, dos engenheiros e aí formamos uma chapa de jovens jovens engenheiros é, é, então eram um chamado sindicato de profissionais liberais mas já naquela época os engenheiros eram dominantemente assalariados né, efetivamente e o rio de janeiro é, é,